e o congregacional, que envolve a melodia, se a igreja consegue cantar e tudo mais. A música que nós vamos analisar hoje é um single recente lançado pelo cantor Kleber Lucas, com o título Acredita Só Um Pouco Mais. Como de costume, eu vou analisando a letra e vou lendo cada verso. Se eu achar alguma referência bíblica, eu indico e leio aqui. Depois nós vamos passando para, para os outros quesitos. E no final a gente tira a média. Né? Cada quesito recebe uma nota, depois a gente soma tudo tira uma média, e essa é a nota que a música irá ganhar. A letra começa assim. Me diz quem falou que não dá mais. Que a fonte secou, me diz quem falou. Eu achei uma referência aqui em João 4,14, que fala sobre água né, é, e fonte, lá quando Jesus encontra com a mulher samaritana, e ele tem um diálogo aí, né? E diz assim, Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É só você... Olha na descrição, vou deixar o versículo para você ler, em João 4,14. Continuando a letra. Que o sonho acabou, que há limites em suas promessas. Tentaram te roubar a fé, duvidaram que você ia continuar de pé. Não sabem que seu Deus é mais, e na hora do impossível que ele faz. Aí vem o um coro. Se Deus falou, vai cumprir. Não é homem para voltar atrás. Aí eu achei uma referência em Números 23, 19. É um versículo muito conhecido que diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Então você confere lá em Números 23, 19. Continuando a letra, acredita só um pouco mais. Se ele mandou, vai na fé. Ele sabe bem o que ele faz, acredita só um pouco mais. Essa parte aqui eu acho que poderia ser encarada como uma segunda estrofe, ou uma pontezinha, que ele canta a primeira parte, o coro, depois ele canta, acho que o coro duas vezes, depois ele canta essa parte. Então vamos dizer que seria uma segunda estrofe. Deixe o furacão passar. Ele está do seu lado, ele está do seu lado. Eu achei a referência aqui em Isaías 41, 10, que diz assim, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Continuando na letra, entrega e descansa, que o mais ele fará. Tem uma outra referência bíblica aqui em Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Continua na letra da música, Aleluia. Se Deus falou, vai cumprir na sua vida. Essa frase ele fala no final do clipe, né? que é um, essa música é um clipe. Ele canta, ele fala aleluia e depois ele fala essa frase. Eu não sei se isso faz parte da música, mas como ele falou, eu joguei aqui. E essa parte eu acho uma referência aqui em Deuteronômio 7,9 que diz assim. Saberá, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Né? Espero que essa parte seja da música e, se for, né, tem uma referência ótima aqui no final que é Deuteronômio 7,9. Todos esses versículos vão estar na descrição. É só você arrastar aí no celular ou no computador, se você estiver vendo. Você vai achar essas referências lá. Vou deixar tudinho lá. Bem, essa letra, apesar dela ter poucas palavras, essa é uma letra bem pequena, mas tem ótimas referências bíblicas aqui. Teve uma, duas, três, quatro, né? Eu achei, pode, pode até ter mais. Não sei, né? pesquisei bastante e eu consegui achar só essas. Mas a letra bem interessante aqui tem... Palavras né, é, que dizem que Deus é mais, que a fonte não secou né, e fala para você acreditar que Deus não vai falhar, que Ele não é homem para falhar. Então a letra é bem condizente, faz muito sentido a letra. E para a letra eu vou dar nota 10. Agora nós vamos para o arranjo vocal. O Kleber Lucas não tem muito o que falar dele porque ele canta muito bem, né? Ele é um compositor também, compõe ótimas buscas e ele, né, a performance dele aqui foi muito boa. Agora eu achei fraco aqui só o back vocal. Tem back vocal cantando no couro, está bem presente, mas canta só básico. A música também é muito pequena, não sei por que fizeram ela tão pequena, mas não tem muitos arranjos. Tem um back vocal muito bonito, tem, no clipe, se você ver, tem acho que dois homens cantando uma mulher. Então, back vocal básico, né? tem, bem básico. Canta mais no couro mas não passa disso, não tem um arranjo extra, uma coisa mais aí para o arranjo vocal, né? E para o arranjo vocal eu vou dar a nota 9. Agora nós vamos para o instrumental. Bem, o arranjo instrumental dessa música não é um worship, mas do jeito que foi feito ficou bem parecido. Normalmente o worship toca aqueles instrumentos quase sempre, tudo de uma vez, fazendo uma coisinha ali e outra aqui. Logo no finalzinho da introdução tem é um, só uma frase de baixo, né, e não tem muita coisa no arranjo, a gente vê também um sax lá, então tem teclado, tem um sax, eu acho que é um sax tenor, eu não entendo muito de instrumento de sopro, mas parece ser um sax tenor, muito bonito o som, e tem guitarra baixo, teclado, sax, bateria, não tem nada além disso. No finalzinho, se eu não me engano, tem uma guitarra em lá que eles colocaram, tipo, um, quase igual a guitarra vaiana, né, que tem aquele som meio... Então né? vai assim, mas não identifico se é uma guitarra vaiando mas é um efeito ficou interessante bem no final lá. O instrumental é muito simples, né? Parecido com worship, mas não é worship. É, mas tem algumas inversões ali no meio, tem umas frases que o baixo faz. Não tem solo de guitarra, apesar dela fazer algumas frases nos momentos. Não tem solo de sax, apesar dele fazer algumas frases ali no meio. Né? Faltou um solo de alguma coisa ali, de um instrumento, né? poderia ser de guitarra ou de baixo ou dos dois juntos, não teve. E ficou, acho que assim, bem, né? bem fraquinho. Acho que poderia ter feito um instrumental um pouco mais avançado, né? um pouco melhor a nível das outras músicas que ele já fez. Né? Eu achei um pouco fraco o instrumental. Não está feio, um né? instrumental fácil de tocar, apesar de ter versões ali. Worship né? normalmente não tem versões, mas essa tem. Se você for um músico iniciante, né? não foi uma música muito... Iniciante você vai conseguir tocar na né, sua banda, né, Isso depende de vários instrumentos, né, tem teclado, guitarra, baixa bateria, que é o básico aí de uma banda, mas, né, não é uma música muito facinho, mas também não é tão difícil assim, já peguei músicas muito mais difíceis, principalmente dele mesmo, do Kleber Lucas, essa, acho que ele quis fazer uma música mais simples, né, tem seu público aí, quem gosta de Kleber Lucas vai gostar da música. E por ter faltado um solo aí no arranjo instrumental, eu vou dar nota 9. Agora, nós vamos para o quesito congregacional. Eu cantei junto com o Kleber Lucas essa música e eu achei um pouco alta. Acho que ele poderia ter tirado meio tom, até um tom abaixo. Ele consegue cantar, né? Ele é um cantor profissional, mas a maioria das pessoas não consegue, principalmente na igreja, né? Se for uma música para a igreja cantar. E, inevitavelmente, talvez, se os músicos conseguirem, eles vão ter que baixar um tom, meio tom pelo menos, para dar para cantar, para ficar confortável para cantar. Então, acho que ele poderia ter tirado meio tom ou um tom abaixo. A melodia, a melodia é bem fácil, né? O coro, tem um coro legal ali, né? Bem, não falar que é um super coro chiclete, mas né, se você começar a cantar, da pouca música não sai da sua cabeça. E é a música boa de ouvir, tá então uma melodia é bonita, a melodia é simples, né? Eu sempre prezo isso, né? uma melodia simples, porque uma música com uma melodia é muito difícil, as pessoas não vão conseguir cantar, né? E compositor, né? Eu sou compositor, eu sei disso. Se você faz uma música as pessoas não conseguem cantar, ela é uma música, né? Que não vai ter muita aceitação porque as pessoas não vão conseguir cantar, né? Claro que a igreja em si ali sempre faz a voltinha do jeito dela, muda um pouquinho, porque às vezes não dá para você fazer igual o cantor, né? principalmente se for uma música muito alta, com notas muito né, divergentes ali para fazer a melodia, porque tem vários tipos de melodia pode acontecer, e nada de errado nisso, mas para uma igreja cantar não é bom que tenha a melodia aí, muito difícil. Essa não tem, a melodia é bem fácil. Então eu acho que ele deveria ter tirado essa música meio tom ou um tom abaixo ficaria muito melhor. Então para o quesito congregacional, eu vou dar nota de 9,5. Antes da média das notas, eu queria falar um pouquinho sobre a música. A música no geral é bonita, só achei a música um pouco simples, mas ela é bonita, tem uma letra assimilável, né? A melodia é fácil de cantar, um coro bonito também. É, normalmente eu gosto de música que tem aí é, estrofe, coro estrofe, Essa poderia, ela tem estrofe, coro, e parece ser uma ponte e coro de novo. Então poderia, vamos encarar aí como um segundo estrofe, então ela tá, no geral ela está muito boa. Infelizmente ela não tem um solo né, tem dois instrumentos ali que poderiam solar, uma guitarra, um sax e não fizeram, só fizeram frases ali no meio mas não conta aí como um solo, porque não é um solo exclusivo. Então a música Acredita Só Um Pouco Mais, do cantor Kleber Lucas, lançando um single pela MK Music, vai ganhar a nota de 9.38. É isso aí pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, clique nesse botão vermelho, quando você clicar nesse botão vermelho, clica naquele sininho também para ele te avisar. Se você não fizer isso, ele vai te avisar, mas ele não te avisa com mais eficiência. né? Então marca o sininho para o YouTube sempre te avisar é quando eu te postar um vídeo novo. Não se esqueça também de dar o like, quando você dá o like você ajuda o canal a crescer. Compartilha com seus amigos, com os irmãos da sua igreja, com os grupos da família. E eu também estou fazendo o áudio desse vídeo aqui, eu estou transformando em podcast. Se você quiser ouvir, né? Tem no podcast você não precisa de ver. Dá para você ouvir no carro, dá para você ouvir quando você estiver deitado na sua cama, quando você estiver dirigindo. É igual se você estivesse ouvindo uma rádio, né? É o áudio daqui transformado em podcast. E aí você pode baixar um aplicativo aí, do, por exemplo, o Google Podcast, o Spotify, e você vai olhar na descrição, vai ter o link, é só você assinar. Toda vez que eu postar, é, ele te avisa que tem um, um áudio para você ouvir. Então, esse áudio sai na segunda-feira às 7 horas da manhã. Quem quiser assistir aqui no YouTube, eu posto vídeo toda na sexta às 20 horas da noite. Então, é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Olá! Oi! A música que nós vamos. A música que nós vamos analisar hoje é a música do cantor. Olá, pessoal. Meu nome é Daniel José Sobrinho. Eu sou músico e compositor gospel. Aqui nós temos uma música, aqui nós temos um quadro chamado, <coughs> então a média que a música nós vamos lançar hoje, música que nós vamos lançar, vou lançar não tem como,